né? Você quer brincar, eu tô só vendo a vontade sua de brincar. Quer pular não sei. Gente, é o seguinte, ó. ó. Pessoal, aqui está mais uma doação que eu e Madalena vamos deixar aqui nessa localidade. É uma pessoa que realmente tem lutado muito, merece. Nós fomos conversando ali embaixo, ela estava falando ó, esse problema que aconteceu, que ela não merece passar por isso. Então aqui tem mais uma quantidade boa de roupa para ela e para o esposo dela, o seu João. Ela está lá acabando de tirar a de uma vaca, aí eu vou entregar lá. E se ela, por, porventura, aí perceber que ela não quer que grave, então eu não vou gravar, tá bom? Às vezes a pessoa não quer, a pessoa fica um pouco acanhada, então eu não gravo. Mas se ela falar que pode, a gente grava. Tá joia? Agora, irmão, Deus abençoe muita gente na nossa cidade e a gente entrega aí em e faz isso, então né? aqui tem umas, umas roupas que a senhora aproveita bem ah, e se a Magdalena trouxe, a pode ter certeza que foi muito amor mesmo mas, muito não, bom. Mãe, é, é coisa pior, simples viu é. eu ainda estou usando, hein? vocês viram a camisa de São Tapão? Ah, é. <risos> mas é, porque assim, eu não importo é tudo que eu ganho assim, mãe, eu ganho de coração a pessoa me dá, eu sei que dá de coração. nós usa. É, uhum. Porque aqui na roça a gente precisa, né? Precisa, né? Não precisa ficar tudo a peso de comprar, comprar, você não consegue fazer algo de nada. Não, e outra, compra uma camisa desse cara para comprar na roça? É, nossa, eu fico muito agradecida. viu que Deus abençoe, sei eu não, Eu nem sei o que é. Uhum. E a Madalena que separou, né? A Madalena que separou porque a senhora é mulher. E ela que separou, eu senhora lá. Uhum. Aí eu falei, mas tem uma coisa do seu João também, ela separou. Onda, é, se vocês, se, quando vocês virem para cá, se vocês tiverem, porque tem uma senhora, ela faz tapete de blusa. E eu, se acaso vocês tiverem alguma coisa que vocês quiserem trazer para mim, eu faço pra ela. Só que aí, ela tem que ser. Ela não pode ser daquela costura aqui, ó, industrial. Ela tem que ser de mancha. Ah, eu pode sei. Pode ser veinha, não tem é é problema. É, é problema. É, achei, é feita à né? mão é de lã. Lavinha, então, mas feito a mão, né? É. não pode ter costura. Às vezes tem uma que eu nem sei se é na mão aqui de pai. Eu sei que ela usa tudo. Pode estar fudadinho, nem tirar ela. Ela desmanchou, nem enganou. tudo bem. Olha, só. ela já é bem de idade. Gente, pra quem não sabe, isso aqui é pé de fumo. Olha as florzinhas. Ó, o pé de fumo eu Tô meio no escuro aqui. Deixa eu voltar ali, desse lado. Ali outro. Olha que lindo que é aqui. Muito lindo. Isso aqui parece jurubeba. Não sei se é jurubeba verdadeira ou se é da falsa. E o outro é fumo. Deixa eu descer ali com o Cícero. Olha aqui, gente, que represa linda. Os patinhos lá no fundo. Lá em cima tá a casa da dona Elizabeth. O curral. E ali tá o Cícero. Fala oi aí, Cícero. Oi, gente. Tá escuro. Você tá mais escuro do que já é. Deixa eu mostrar ele de perto. estamos aqui olhando a represinha que ela fez só que vai ter que limpar ó. tem que limpar né como é isso? chama isso aqui água pé? Será que acho, chama que, isso aqui? acho que é um tipo de água pé né é, eu não sei como é que chama isso aqui não mas ele está proliferando demais grama, ó. vai ter que arrastar toda aquela, aquela grama para fora para os ficar mais à vontade também né? sim e aqui na beirinha da, da água tá um friozinho Tá é mesmo Ali tem a mata, a mata é bonita, pequenininha, mas é bonita. Aqui deve ter muito jacu, viu, Madalena? É, né? É lógico que se por acaso tinha um, já levantou o bolo, oh, né? ficou o porque que fez um fruto, hein? Um ser humano velho, enfim. Tem um caminhozinho aqui, daí, ó. Aí é uma grota? Tem um caminhozinho aqui. Será que aí era uma estrada? Não, já fica isso aqui pra subir pra lá, ó. Será? Uhum. Ó, tem que tomar cuidado aqui pra não escorregar, né? É, tô de bota de borracha, mas tem cocô de vaca pelo chão e barro. Um aqui, ó. Opa, não vale cair, que daí eu tô filmando. Hein? É, que, que, que, e aquele buracão ali? Um de água, não é? Enxurrada? É, é isso mesmo. Parece que ele passa pro lado de lá, ó. Será que passa? Tem isso aqui? É uma cabeça de vaca? Não, é uma pedra. É, tem alguma coisa aí, o que é esse barulho, será que é água? Ah, eu acho que a bomba d'água dela deve ser aí, Ah, é aqui é uma caixa d'água. Ó. Ah, é o que é aquela frutinha ali? Ah, ela aí, ó. Aqui ah, é, a frutinha. Que... é mesmo. Isso aí é moranguinho silvestre. Isso aí. Tem mais ali? Tem é um vermelhinho. Deve você não cair, não vai... não vai colocar no pau aqui, não, que eu acho que o pau tá podre. Esse pau aqui tá podre. Mas pode comer Mas... mesmo? É, comi um já. Mas você morreu, depois eu morro, né? Viu que pedra bonita? Eu vi, olha eu achei que aquela era uma cabeça de vaca. Olha que pedra é bonita. Eu vi aquela e achei que era uma cabeça de vaca. Prazer. Essa Aranha. Pedra, essa pedra aqui ó, a pedra que tem uma qualidade que aquele amigo nosso lá falou pra levar pra ele ver. Aqui ó, que ele acha. Eu esqueci o nome desse, dessas pedras aqui que eles falam aqui. Que fa... que... Contém, acho que não sei se é uma porção de ouro aí dentro, alguma coisa assim. Eu não, eu não sei se é ouro, diamante ou perigona. Ali, ó, tem uma, uma clareira. Pai do céu, um pouquinho que a gente sai da cidade grande e vem do meio do mato, já muda tudo. Sim. Já muda tudo, tudo, tudo. Não tem nem comparação, ó. Nós é da roça, uai. É então, uma caixa grande, bela? Né? É maior que aquela, né? É. E qual que vai ter pra cá? E a pois? Olha, ah, bela. É aquele lugar que nós gente lá, aqui, ó. É. Olha lá em cima. Olha os garrotinhos lá. Vai que mata fechada, bela. Né? Então, Que lugar lindo, né? Dá até medo, né? Olha que bonito Lindo demais, viu gente? Será que tem onça aí? Deve ter. Às vezes não tem não, Você viu bem na, na coisa aqui nem viu, né? Ó. Formigueiro? É Nossa, será que subiu? Não subiu um... não, né? Morro arriba? Não, né? Aqui, mostra pro pessoal o que você fez aí Onde que eu pisei? Olha que uma daninha pisou, gente, ó Calcula Lava pé Bateu os pés aqui Isso porque... que chama lava pé? Ela não lava pé? Hoje Tem sim, ó Bem ó. na bota assim Eu, a gente sair daqui que eu tenho medo disso Apesar de que estou de calça por baixo Mas você sabe como é que é, né? Perigoso Vê que eu tenho alergia a tudo Uma picadinha de inseto Ali tem uma, uma qualidade de orquídea, tá vendo ali, ó? Aquela ponta lá, ó, já deu flor, ó. Uh -uh. Olha lá. Bonita, né? Deve ser muito bonita, porque pelo, pelo jeito que eu tô vendo lá, que deu aquele. Pendão? Pendão deve ser muito bonito. Deve ter muita árvore. Ah. É, como é que fala? De lei? Não, não só de lei, falo de medicinal, né? Sinal? É. Ah sim. Pra quem entende bem. Isso aqui não é jaborandi, né? É. Deixa eu ver. Não, não é não. não. Não. Jaborandi é diferente. Vê se eu acho um pé para te mostrar. Vamos voltar lá. Samambaias. Uhum. Bonito, hein? Algumas qualidades de Muito Bonito. Aliás, essa mambaia aqui é. vamos dizer assim, é praga. Tem muita. Que lugar gostoso, né, Débora? Hum. É verdade mesmo, esse ver. Esse... É... Pesada? Quero ver um o negócio Quebra. Não que... quebra, não fácil. quebra tão fácil. Não Aqui, ó. Ó. olha lá, hum. olha que linda que ela é por dentro. Olha como ela é bonita, bonita mesmo. Só ela lasca, né? Você está vivendo no tempo da pedra lascada? Aqui é pedra lascada <risos> Aí encontramos um diamante ó. Um diamante Aqui é o centro O centro dela que interessante <risos> Ai ah, cortei minha mão Ah corta né ó. É pedra lascada Tem sabor de sal não A lamber não sabe se é um Se é um minério De Aí, Metal pesado Pegou uma pontinha aqui ó Dor eu. Que bonita, bem, ó. Tá fazendo trabalho com ela, né? Dá. Muito bem. Mas, mas muito, é muito, então. muito bem, né? Muito bem, né? Aqui, ó, o pedação dela, aqui, ó. Você viu é, aqui? É, essa é grandona. Hein? De certo que ela veio rolando, morra abaixo. aqui, ó. Esse? É. Tem certeza? Tem. Aqui ó, dá esses pendãozinhos e daqui você faz shampoo. Como ele tá hum. num lugar muito bom, ele deu um, um ar muito bonito. E isso aqui? Que é coisa que é essa aqui? Hã? Cai uma semente aqui. Ah, é aquela ali em cima, ó. Hum. Lixo, lixo de... Aquela é lixo de macaco que eles falam em cima. Ah, esse aqui que o José fez uma, uma flor uma vez, né? Uma flor. Sim, eu me se lembro. Vamos lá subir agora, cuidado para não cair. Voltamos na represa. Já pensou se você cair aí dentro? Ah, eu saio daqui duro, gelado, doido para tomar um banho quente, porque a água está gelada. Eu imagino. Olha lá os patinhos, ele saiu. Sim, é, sim. tá vendo? Tava lá dentro do mato lá. Aqui, ó. Olha lá os patinhos, dois patinhos na lagoa. Mas aqui são cinco patinhos na lagoa. Todos os patinhos sabe, nadar. Tá? Sabe, vem nadar. Deixa eu tirar essa máscara, que eu tô no meio do máximo, não precisa, né? Todos os patinhos, sabe, vem nadar, sabe, vem nadar. Cabeça para baixo, rabinho para baixo, cabeça para baixo, rabinho. para Tadinha, baixo. gente, a idade chegou. A idade Esse chegou. para Você é mim. musiquinha de criança? Então, a gente vai ficando velho, vai ficando mais criança. Não, eu essa ideia de criança. <risos> aí ficando velho com a atitude de criança. <risos> Olha, gente, Esquentou? Não deixa, não deixa ele fazer isso comigo, não. Esquentou? Aqui foi? É que sol solta tá quente. A musiquinha é portuguesa, todos os patinhos, Só do vinho sabe só do Cabeça para baixo, rabinho para o ar. Cabeça para baixo, rabinho para o ar. Cabeça para baixo, rabinho para, para o ar. Hum. É. Cada um é cada um. Eles estão chegando mais próximo aqui, ó. Eles estão dentro daquele mato lá, pessoal, ó. Aquele mato lá na frente. Ali. Oi? Quiseram, então, um ladrão? Chama-se ladrão. Cadê? É mesmo. Verdade. Aí, aqui é o ladrão. Muito bem. Muito bom. Vamos pedir essa peixe? Olha lá os canarinhos lá aqui, ó. O mato que ali na estradinha. Mostra aí. Onde? Ali. Isso, tem aí. O que você O celular é meio complicado lá dentro. Ah, não dá. Não dá, <risos> dá, pra, dá pra ver não. Mas são muito pequenininho. Agora vamos pegar o, a estrada e vamos embora pra casa. É, eu vou no morro aqui. Força, filho. Engata a primeira. Vai de ré a ré a. a, a. A marcha mais forte que tem no carro É pronto, acabou a graça Ô, Madalena, o que, que você ganhou aí da dona Elizabeth Fala pra mim É bambuzinho Bambuzinho, então é, Eu vi o seu Ayrton falando lá um dia e eu pensei que fosse esse daqui, gente Ó, Eu tinha certeza que foi esse aqui que ele falou Mas não foi esse aqui não, não foi Foi esse aqui que ele falou ó, Que cura problemas de rim, ó e hoje aqui na casa da dona Elizabeth eu tive o privilégio de ver ali um caraguatá. Caraguatá do mato. Isso dá um xarope expectorante que dá gosto de ver. É. E a dona Elizabeth tem um lugar muito abençoado aqui, ó. Iguaco, açúcar. É. Tem que mais, dona Elizabeth. Mel, né? Mel. Aí, ó, a Madalena ganhou, já vamos levar pra plantar, gente. Assim que nós tiver a muda, porque ele vai virar um, uma moita, né? É. Aí a gente ganha. vou levar part... lá pra casa de um a, gente a gente partilha também, eu vou mostrar aqui, lá. ó. Vou mostrar para você. Dona Elizabeth tirou daqui, ó. Olha que moita bonita de bambuzinho, ó. Daí ela deu, agora nós vamos levando a muda para a gente poder plantar lá.